Então galera, como você pode perceber aqui notar, altar, estou aqui dentro de uma conta privada do Instagram, tá bom? Então peguei aqui um perfil aqui que meio que aleatório, tá? Esse perfil, ele é privado, ó, tá aqui ó, essa conta é privada, tá bom? Pode ver aqui, então vamos testar aqui uma ferramenta que já gravei vídeo aqui, mas essa ferramenta, lembrando, que ela tem limite, tá? Tem limite de, de uso, tá? De funcionalidades, então tem que ser Rápido. Certo, então é, é assim que você pegar essa ferramenta já executou logo o processo. Tá, e se você conseguir, deixa aqui embaixo de comentário porque ela horas funciona e horas não funcionam. Tá, por isso que de fato muita gente aplicou. Ok, eu vejo que eu, que eu gravei aqui de como ver conta privada do Instagram. Então de fato, muita gente conseguiu uma, uma outra parte, não tá. Mas eu quero ser bem rápido aqui para não é a, a ferramenta não vencer aqui. Tá, então vou clicar aqui. Eu vou abrir uma aba aqui, ó, no Google, vou colocar instalóquer tá aqui, ó vou digitar aqui InstaLocker tá Locker site vou clicar e aqui no primeiro link tá ver perfil privado do Instagram InstaLocker vou clicar ok perfeito tá você vai ler todo isso aqui ó todos esses é, os, os trâmites né, da ferramenta eu recomendo que você leia tudo isso aqui tá bom vamos pegar aqui o IG da conta tá, tá aqui o analinha né? tá aqui o perfil que eu vou pegar aqui Copiar, ok. Beleza, agora eu vou pegar. aqui agora vamos na ferramenta. Vai clicar aqui ó. Iniciar Agora tá bom. De perfil, de perfil privado. Tá vendo? Então vamos clicar em espiar. Agora é nesse ponto também. Você vai ver que tem muitos alunos só né? na ferramenta. Tá fica tranquilo. Que isso aqui é normal. Vou traduzir. Que vou clicar com o botão esquerdo do, do mouse. Clicar em traduzir, em traduzir para o português. Perfeito. Traduzir para o perfeito traduzir por português e perfeito traduzir por português agora temos aqui ó colocar o nome de usuário tá e vai vir aqui ó vai colocar aqui dentro o nome do usuário que nós pegamos lá na conta tá aqui pegamos aqui ó tá coloca aqui dentro ok agora você vai clicar agora aqui ó verifique o nome do usuário vai clicar nesse botão verde vamos aguardar vai gerar para você o link pronto tá aqui o link aqui gerado, tá gerado e aqui é onde nós vamos, né, ver a, a mágica acontecer, tá? E o perfil, vamos ver se realmente vai funcionar, ok? Se o perfil vai ser realmente normal, mas pode estar privado, né, como você viu aqui no perfil, tá? Você pode ver aqui, ó, a conta que ela é absolutamente privada, tá vendo, ó? Ela é privada, exatamente privada, certo? Então vamos clicar aqui na ferramenta, não vamos, vamos clicar aqui no link, tá? Ele vai carregar, ó, clica carregando, tá? Olha só. E olha a Mágica que é acontecendo, porque okay? você pode ver ó, que eu não tô seguindo a pessoa nem nada, ok? Então, de fato, a conta tá normal, tá processando aqui ó. Os posts da pessoa tá, tá aqui ó. Olha só, tem que uns posts aqui, tá? aqui dentro do perfil da pessoa, ok? Então, de fato, tá funcionando a ferramenta, tá até o momento que estou gravando esse vídeo aqui. Esse conteúdo para vocês, tá bom? Então, quanto bem simples mesmo, ó. não tô seguindo a pessoa, não tô nada, tá vendo? Então, de fato eu já tô dentro do perfil como você já pode ver aqui então eu consigo já né mandar mensagem se eu quiser ok eu consigo já ver aqui também já o perfil dela também que ela já segue também de fato tá bem ó ok vou clicar aqui ó vou, aqui. vou entrar aqui no perfil dela aqui novamente tá você pode ver aqui ó eu já tô aqui tá, tá normal ok você já pode ver que já tô com a conta dela aqui né já no nesse meu perfil tá então, eu já consigo já já vê todos os posts dela, stories, tá? E tudo mais, beleza? Então, conteúdo bem rápido para você ver também, ok? Se você conseguir também, deixa aqui embaixo nos comentários, porque tá funcionando, beleza? Então, galera, esse aqui foi o conteúdo bem rápido mesmo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Cara, se inscreve no canal, deixa seu like seu comentário, que vai, vai me ajudar bastante, ok? Um forte abraço, fica com Deus e até o um próximo conteúdo, bora!